E aí, E aí, sir? Boa noite, tranca. Dá pra te chamar de Ser Trevoso ou Ser de Luz? Eu não sei qual é pior. Qual você prefere? Por que você está tentando me limitar? Não, estou te limitando. Estou te ah, apelidando. Então só... É um nome carinhoso. É um nome Ai, carinhoso. Ei. É apenas uma expressão de amor. É. Do que, que você tá rindo? Expressões de amor são engraçadas nesse planetoide. Não, não. É porque eu ia falar que era um ser. De, de, de fótons. Um ser fotogênico. Tá aí uma mentira. <risos> <risos> tá aí. O ser é fotogênico, afinal, a gente vê as fotos. Fotogênico. Você tem uma genética baseada em fótons? Não, não a genética não. Não, a genética, não é mentira? Não. A, gênese, em... a gênese dos fotos. A, fótons. É, é, pois é, tá mais baseado em um, DNA, né? Baseado em carbono ainda. É antigo. antigo. <risos> <risos> eu, eu tô em sacanagem, <risos> <risos> tipo obsoleto Fazer o que? É o que tem É o que, é Eu tô... é o que <risos> é, é Você está trazendo coisa melhor? <risos> Entra aqui entre aqui nessa sala <risos> tá... Tem coisa melhor aí? Porque por enquanto aqui no planeta Somos né, seres à base é, de carvão. Se você está reclamando, faça alguma coisa <risos> é? Exato, nós somos Se é... tem coisa melhor, ofereça <risos> né? Formas de vida à base de carbono. Você, é. você, tem, uma, você tem uma biogenética melhor aí para nós? Melhor? Não sei. Vai ver, não vai ver, piora. É. Pois é, por isso que eu comecei lá, falando ah. para você. Ser de luz ou ser trevoso, eu não sei o que é pior. Por que eu preciso escolher? Por é que não pode ser só ser? Não precisa, eu só te eu dei sei. opções. Você pode falar nenhuma das alternativas, tanto é que você Totalmente. fez. E eu aceitei. Você não aceitou que eu aceitei que você pode ser diferente do que eu disse que era. Olha aí você me limitando. Tá vendo? <risos> é... Existem limites associativos e limites dissociativos. Para aí, para determinar... O que é um limite associativo ou dissociativo, minha cara Tchuliana? Precisamos de uma referência. Sem referência, não há limite. Sem referência, não há término ou início. Ah, então, o limite para desejos associativos ou dissociativos são os direitos humanos. O direito humano... Ah, disponível para todos, redigido e exposto pela ONU, é bem bacana, mas também tem o um senso de direito humano, tipo um ISO, sabe o que é um ISO, ou Tchuliana? Não. O que é um ISO? Tipo norma. ISO 9001, ISO... Ah, tá certo. Tá tipo certo. norma. Senso tá é como um ISO. O seu senso de, de pertencimento, ele é sempre estável, é neutro. O, o problema é o que ocorre depois do senso. Que é o desenvolvimento inapropriado e incoerente da sensibilidade. Porque a sensibilidade percebe o senso de direito ah, incoerente, por exemplo, ineficaz. Não tem peso moral ou ético. Ah, chamou esses caras de psicopata também. Ou qualquer outro ser que comete um crime contra a humanidade. Então, esse ser não é que ele não tenha senso. Ele tem senso. Só que o senso de integridade dele... Não tem peso, porque a sensibilidade foi atrofiada. Provavelmente algum evento, ou já veio daquele jeito, não importa. Não é o nosso foco aqui. Mas saber que o senso tá sempre de boa, resolve muito. Entende, Juliana? Entendo. Porque aí tem um ponto de partida, temos uma referência para limites. Senso de igualdade, senso de pertencimento. Por exemplo, você está falando com um conservador preconceituoso, narcisista e racista, sexista. Nossa, eu não vou falar ninguém, né? Porque eu pego mal. Agora... Já ia dar nome, ainda não pode. Lembrei, mas fica na minha memória. Então. <risos> Nossa, está descrevendo pessoa X? Não, não estou. É só os personagens hipotéticos. Então, o <risos> que Quem você pensou, Thiano? O quê? Deixa quieto, Pratiga. deixa quieto. <risos> não vamos <risos> dar nomes aos. É bom, é bom. Fica, fica liberto. Eu liberto vocês para usarem a sua criatividade e pensarem em quem, tá? Aí... <risos> Aí, esse ser, você não precisa brigar com ele, porque dentro dele lá, ele tem um senso de igualdade e humanidade, reprimido. Então, é mais fácil dialogar, porque é difícil mostrar algo novo, que não tem ali. Mas se existe ali, é muito mais simples você dialogar com o ser. Há ressonância. E é por esse motivo que, quando alguns seres interagem e há uma dificuldade de comunicação, mas certas coisas que são ditas ali pontualmente ficam martelando na cabeça do ser, ficam presentes, incomodam muito. Porque há ressonância com o senso atrofiado. É tipo alguns seres que têm um membro atrofiado e são preconceituosos, porque, na verdade, estão tentando se defender. Sabe, Tchugana, você conhece essa história? <risos> Mas, tranca, e quando o ser associa a, a, a, a, a falta, digamos assim, ele está em padrão de sobrevivência de falta, e ele associa a sobrevivência dele justamente à a, a, a manutenção de padrões de, de, de, de, de limites, relação, sim. E, limites dissociativos. E sim. sim, isso é bem comum também. Então, é uma apropriação de padrões para tentar sustentar um suposto alívio, uma suposta segurança. Então, eu diria que é uma autossabotação. Tá? Então, a, a problematização do senso de direito... Ou do senso de domínio, sabe? O senso de domínio é muito é muito mal usado atualmente. Eu diria que o senso de domínio é o câncer da sociedade pós-pós-moderna. Porque é o senso de domínio, aí tem ali, se está dissociativo, tem o senso de posse, senso de impermanência, senso de não consistência senso de da inexistência, sabe? O medo da morte e tal. Esse senso de de direito é, é precisa ter uma certa estabilidade, tá? senso de permanência, senso de humanidade. Precisa de ter ali uma consistência, uma segurança, porque senão o ser vira mais um apontador de dedo. Você já viu o apontador de dedo? É, é um, é um padrão comum. Pois é. Observável, sim. Um, por que a gente está falando disso? Porque há muita, há muita lógica do psiquismo, né? Há muita análise que se baseia na castração, né? A castração dos desejos, né? Psicanálise também, todas essas porra aí. Então, hum, isso é uma bosta. Por quê? Porque fala do problema, não fala da solução. Então, o ser que se castra, o ser que tem problemas de sustentação e manifestação, o ser que se limita, na verdade, o ser, ele tem um problema de senso. <risos> Sabe o no-sense? Sim. É isso. Ele tem um problema de senso. Ele não é castrado. Ele tem um senso sem noção. Sem noção. Ele é um problema. Não ele não é castrado. Ele não foi limitado. Não foi nada. Ele tem uma sensibilidade atrofiada. Esse é o desenvolvimento de uma habilidade para a transformação e transcendência de uma uh, de uma personalidade que está maturando. O amadurecimento desse ser faz com que ele não seja mais castrado Ele não tem efeitos da falta Então não é a castração É o que está antes Que origina o que vem depois Então vamos supor Vamos agora fazer uma, uma, uma analogia diferente O uh, Trauma o ser, ele está ali no processo traumático e ele recebeu bullying na escola. Ou o pai e a mãe cobravam muito dele. Ou não tinha certas condições, ele desejava ter condições. Todos esses padrões traumáticos fazem com que o trauma seja alimentado e vibre, causando reverberações no eixo de gravidade e padrões inconscientes, porém bem uh, presentes no nível consciente do ser e essa presença é imperceptível porque se confunde com o jeito do ser com as características do ser tudo isso uh, não não não é assim o trauma ele gera uma castração mas só há o trauma ali porque não há um desenvolvimento da sensibilidade do ser. Por que não há o desenvolvimento da sensibilidade na fase de pré-adolescente e adolescente, no nosso exemplo hipotético? Porque os pais não tiveram condições, tanto de estrutura financeira, estrutura mental, estrutura emocional. Não houve, não houve essa infraestrutura potencial para dar condições ao indivíduo. Se chega o um indivíduo para receber suporte lá do exu, do terapeuta, do psicanalista, do amigo, da puta que pariu, uh, ou do puto que pariu, sejamos iguais, né? Tem que ser, tem as regras agora aqui. Não, mas o, o puto não pare para parir é só feminino mesmo, por enquanto. É verdade, é verdade. Pare é então. Não dá pra incluir o puto na, na aparência. É, pois é. Mais um problema, né, que nós encontramos, né? Mais um problema. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tento, mas é social o negócio, não é culpa é, a puto minha. É, o que pariu e o puto que não criou. Não e o puto lá. que abandonou. É, tá vendo? Agora tá melhor. <risos> Coitado. A puta que pariu e o puto que abandonou. Ó, oh, vamos aqui, vamos focar aqui. Tá é a história foda. de alguns, hein? É a história, é a de, Angus, Angus, Angus. É a história de muitos. É a história de muitos. Então, o, o trabalhar no senso e na sensibilidade do ser vai alterar completamente a gravidade, a quantificação, a matemática da subjetividade daquele contexto, a contextualidade que o ser atribui ao jeito ou característica própria que, na verdade, não é dele. Olha a profundidade dessa conversa. Puta merda. Aí ele chega na fase adulta. Ele é um adúltero. Foi adulterado. Tadinho. <risos> uh, ele vem estudar aqui na, no nosso trabalho. No mínimo ele vai rir, né, Juliana? No mínimo. Tá tudo ruim, no mínimo ele vai rir. Porque com risada é mais gostoso. E agora a gente recebeu a sua carta de euforia, né? Que agora a gente pode ir com carinho. Não tem mais tanta pressa pra melhorar, né, Juliana É... É... é... é... Com carinho. Eu, com carinho, é tá Eu tô te mas... zoando. Tô te colocando na situação delicada, porque é engraçado pra mim. Aí então, todo mundo gosta com carinho, então... Né, fazer o quê? É, se não gosta com carinho, foda-se. Vai embora. Vai que ouvir carinho. outro conteúdo. Que carinho. Vai ouvir punk de manhã. <risos> né, Juliana <Tchugana>? Oh, desculpe. você <risos> não gosta com carinho, foda-se. Ah, não pode. Desculpe. você não gosta com carinho, você tem direito. Seja livre. Então, ali tá o ser lá com adulterações pessoais e ele pra melhorar ele foca no senso senso de igualdade, de senso de liberdade porque todas as intuições, Juliana, estão ali no senso então você, ah, eu sou intuitivo ah, sou sensível ao toque anal ah, desculpe, eu sou sou, sensi, sou intuitivo sabe, ser. Isso é sinal de sua... é um ponto saudável. Sim, também. Eu, sou... Eu sinto as coisas do, do, do mundo e do universo. Eu sinto a energia. Não, você tem um senso que todo mundo tem. E aí pode, ou não, esse senso é filtrado pelo desenvolvimento das habilidades do seu aparelho psíquico e é condicionado a seus desejos e limites. Né? Então... Um... Todo mundo pode focar no senso e vai sentir como instinto, vai sentir como impulso. Por exemplo, o ser que tem medo de ficar sozinho, medo de ser julgado, medo de ser separado, medo de ser morto porque está sozinho, os medos. O ser que trabalha no senso de pertencimento... Ele vai trazer os seus desejos e suas crenças muito mais, efici muito mais rápido à tona do que trabalhar nas crenças. Ele acha que as crenças são características próprias, mas na verdade são frutos de uma adulteração pessoal, Churyana. Então você ignora o, as características, as crenças, as dificuldades né? Os monstros, né? os fantasmas do ser E vai no senso Senso de pertencimento Como eu descubro Como você gostaria de ser tratada na tribo perfeita Ah, não quero usar tribo Ah, no grupo perfeito é? No grupo de motos né? Você gosta de ir no grupo Grupo de motos, motoqueiros Ou de carros, ou sei lá o que Grupo de quem compra lingerie Na internet Entende, Tchuliana? Então você vai lá e vê lá quais são as características ali que você nutre, que você tem como senso é, ou ISO. Lembra da ISO, lembra do, das normas, né? lembra das características, lembra das, das suas fontes, lembra da, do que foi importante, lembra de personagens ou personalidades que foram importantes na sua vida. Tudo isso vai te ajudar... A determinar limites associativos ou dissociativos Desejos associativos ou dissociativos E você vai se enquadrar melhor nas suas habilidades As suas habilidades, elas você tem todas as habilidades, todo, todo ser humano tem Vai ficar muito mais fácil para você ligar suas habilidades ao seu senso Que está aí dentro, em algum lugar. E aí você vai lapidando isso. E com isso você vai ter melhor sensibilidade. Ao menor sinal de algo que vai contra seu senso de uh, segurança, consistência, respeito. Todas, todas essas virtudes. Você vai perceber. Vai ser mais fácil. Porque o jovem que a sensibilidade foi bem desenvolvida. Numa família ideal, num contexto ideal, ou o pai e a mãe morreu, mas o Estado é um estado de direito pleno e ele recebeu uma criação adequada e é um ser saudável. Ele quando percebe a possibilidade do trauma, ele fala, não, não vou não. Quero brincar disso não, sou. Não é assim que fala. <risos> Quero não, tô de boa, não, tô tranquilo. Ah, você é uma baixinha gordinha, você é um baixinho gordinho, sou mesmo. É verdade. Isso é fruto de muita satisfação na frente do meu computador. Entendeu? Isso é, isso é pura gostosura. Aí, não tem mais bullying. Um gordinho gostoso. Eu, e não é nem a questão de uh, justificar ali tal, ou padronizar, ou, ou foda-se. Não. É a sensibilidade ali, a frieza, né? De maneira compatível à idade ou à maturidade comum para aquele momento então é isso e a gente finaliza dizendo que é, pode acreditar você pode acreditar em si mesmo você pode acreditar no seu sonho, na sua vontade no seu ideal você pode acreditar no senso e nos seus planos não precisa se autoprivar problematizar Desestruturar, não precisa de nada disso. É só relaxar e acreditar. E ter uma coisa que vocês falam muito, não você ou qualquer um, mas ter fé. A fé nada mais é do que a ligação do senso às habilidades mas como ela é a ligação você não vê diretamente você só vê o resultado que é a habilidade e o senso então eu tenho eu acredito, eu tenho fé e todos, todo mundo tem todos os sensos então a fé autêntica ela traz resultados imediatos porque ela traz dados porque é um padrão instintivo e, e com esse conteúdo a gente abre as portas para começar a desbravar e mapear os instintos. E a gente não está nem a 10% do subconsciente. Olha como estamos rápido depois que tivemos liberdade. Hein, Juliana? <risos> oh. <risos> é nada. Estou sabendo nada. Então fica o um mapinha para ajudar os seres, para ajudar as pessoas que estão se descobrindo, estão iluminando a si mesmo. Estão aceitando o seu lado trevoso, que na verdade era o seu melhor lado, mais divertido, e foi atrofiado, foi problematizado, adulterado por uma ambientação inadequada. É, tá difícil, tá ruim e tal, pede ajuda. Tá, tá, ah, você tá inaceitável, não aceita, tá lá na teimosia, pede ajuda. Tá revoltado e deu raiva, fica com raiva. Não <risos> tô brincando. <risos> tô zoando. Mas culpa. Tá, deu raiva. Tudo, tudo, todos os outros você pede ajuda. Deu raiva, você culpa. Culpa o sistema. Culpa a coroa. Culpa todo mundo. E aí você vai ter mais alívio. Não teve alívio, pede ajuda. Viu? <risos> e, e se você não consegue ter fé em si mesmo? Ah. Fé no Exu, fé no Anjo da Guarda, fé, fé em Deus, fé em, em algo além dele? Então, minha amiguinha, o ser não porque... consegue ter fé em si mesmo, não compila. Porque Mas... eu vou te explicar. Calma ah, lá, respira. Explica, porque é um padrão que, que os seres me descreveram e eu não soube como ajudar aquele ser. Eu entendi. Respira. Assim, ah, então tenha fé na ciência. Si. Respira e ouço trancar a rua. <risos> viu, o mantra? É viu o mantra viu mantra o... ah, senta <risos> aqui na vem a história nossa depois desse desse ah, ah, ah, eu vou até raciocinar melhor então é o seguinte o ser para criar uma identidade que se sabota ele criou a identidade eu não acredito em mim mesmo mas você acredita em algo que você criou para sabotar a si mesmo esse algo roubou a própria identidade do ser. Entende, Tchuliano? Então, é uma adulteração do senso de identidade. É um ídolo. Aí, você pode pôr nome no ídolo. Pode pôr mãe. Você pode pôr pai. Professor. Irmão. Que é sempre sabotou. Sempre sabotou a pessoa. Sempre, sempre tem uma, uma identidade... Ali, no psiquismo do ser, que o ser cria, que... Um, qual o termo que eu estava usando? Quando o ser, ele fica... Mal, que é, é a causa do mau desenvolvimento do senso de identidade. E é com isso, todas as habilidades que bebem desse senso de identidade ficam atrofiadas. Entendeu, Juliana? Felicidade, tá liberdade, criatividade. Tudo que tá ligado ali, não precisa, uma teoria de rede, tá ligado ao senso de identidade, aí fica atrofiado. Aí você fica em padrãozinho tribal buscando confirmação, aceitação, uh, elogio, sabe? Entendi. Que é um uso. Exatamente, é, é, ele fica na identificação. Isso. Não que a identificação seja um problema, mas é uma identificação sem identidade. Aí ele tenta ser nas coisas, ao invés de ser e interagir com as coisas. Não, a identificação não é um, não é um problema se não se torna uma coisa inconsciente, se identificando com padrões que não, não servem a ele Certo. Certo. Certo, mano? Foi o que eu disse. É isso aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. Essa é a figurinha. Usem com abundância, sem moderação, e encontrem o estado de feliz e sim. Como a pessoa bebe muito, sim bebedem, né? <risos> <risos> Se, embriaguem. Se embriaguem. na liberdade e na felicidade que faz bem. Todo mundo tem senso. diria -se, os sábios, os exus antigos. Né? Todo mundo tem vergonha na cara. Todo mundo. E nada mais é do que uma tradução livre, né? Do senso, de todos os sensos, né? Então é isso, beijo na nádega esquerda, que a nádega direita fique murcha, porque, né? porque eu quero, tá? A paz. tchau pra vocês.